What's up guys? Hola. Ele voltou. <laughs> <laughs> Eu voltei. Estou aqui com meu é... irmão! Eu acabei de voltar de uma viagem em Portugal uhum. e eu conheci um pouquinho da cultura, inclusive a música de lá, um pouquinho, um pedacinho da um música de lá, Um pouquinho Mas foi engraçado porque eu conheci um brasileiro quando eu estava viajando lá uhum. e eu perguntei para ele se a influência da cultura brasileira é muito forte em Portugal uhum. E ele falou que sim, ligou o rádio e estava tocando música do Brasil. 50% das músicas eram do Brasil, 50% eram músicas em inglês ou músicas de Portugal mesmo. Uh -huh. Mas ele falou que tem boas músicas de hip hop, rap. E... Hip hop? <risos> Eu não sei se eles falam hip hop. Em Portugal, não, porque isso é um então, tô, tipo, bem brasileiro. Sim, tipo, em Europa. Europa. mas em, em Portugal também? A ah, Brasil e Portugal são irmãos com as mesmas coisas, mas yeah. algumas coisas não, então não... Mas em Portugal eu não conseguiria entender, Não, não, foi muito difícil para mim, eles falam muito rápido. Tem um sotaque parecido em Brasil? Não, o sotaque é muito diferente muito em Portugal. Porque em Brasil tem diferentes sotaques por região, então... Uh -huh nenhum parecido, ninguém ah, parecido. As pessoas me falaram que o sotaque do nordeste do Brasil é parecido com o okay. Mas enfim, tem tocou essa música no rádio e eu eu gostei muito. Então eu perguntei para o cara que estava explicando sobre a cultura Se isso era do Brasil de Portugal E ele falou que é de Portugal Então eu, eu fiquei tipo três horas no trem que pegamos Escutando música de Portugal Então uhum. hoje temos algumas músicas para você conhecer okay. Imagino para eles, eles não conhecem essas músicas também Porque a cultura de Portugal não é forte no Brasil uhum. Eu acho que você vai gostar essa Primeira música se, se chama Sushi, Sushi! <laughs> da artista Nani, Então aqui está a primeira música. Wow. <laughs> so the scene is really like more European than Brazilian, right? Yeah, <laughs> <laughs> I'm really confused, by it. I wasn't expecting Sushi to be like a little menina. No, no, no, so Sushi is the name of the song. Okay, Sushi <inaudible> oh, is Nanny is... Nanny Okay, Nanny Okay. Nani okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Kevin contra and man down like Rumpel Right? O okay. Que raro, que raro, raro? Uh -huh. que raro, uh, muitas muitas coisas então eu vi muito europeu mas eu vi russian almost, like no nisso. Sim, sim, o sotaque brasileiros pensam porque o, o sotaque deles uh, soa como o russo. Ah, ok. Um pouquinho. Okay. Uh... Tem um pouquinho de sotaque russo. Quando eu penso em um rapero ou em hip hop, uh -huh. eu não penso em uma menina. E uh -huh. mais isso me. Surpreendeu. Eu amei seu estilo. Uh -huh. esti porque tem o, chi o, chi o chin China? Chinês. O, chinês, o japonês. É, o japonês. É asiático. Tem muitas diferentes culturas e coisas assim. Uh -huh. E também. Eu não entendi, nada. <risos> Tudo bem, você entendeu gringo, né? Sim, gringo sim. Vamos ver as letras agora. Mas tem tem algo com as músicas de Portugal que eu percebi que eles usam muito inglês nas músicas. Então vamos ver aqui quando tocamos as letras, tá? É uma, fusi... uma fusão uh -huh. de muitas uh, línguas. Sim, é isso. A refrão? Eu acho from. que isso. Okay. Da música? Eu sei que a tua raiva nos ama. Você entendeu? Like your, your rage, rage loves us. Yeah. Uh, young N-word. <laughs> Fresh, like sushi Fresh, fresh like fresh, <laughs> tipo tipo sushi. sushi Fresh, yeah. tipo sushi <laughs> <laughs> Eu vou rou roubar essa frase, essa frase para mim Pode roubar Eu andava com marcas de lama Like, I used to walk with like mud on me Today, mm -hmm. I walk with marcas from Gucci okay. Like, so, now I wear Gucci Marcas So that's the oh, main oh, part. Oh, Shiki. Marca, Marca Shiki. Chiki. Yeah, but Gucci. Like, yeah, Gucci. Yeah. Sí. Ta vir ser player comigo, like you wanted to come be a player with me. Mm. But I'm the one who has the command. Like I'm in charge. So that's what's <laughs> she... <laughs> No, and now, uh, a palavra player is in English, So do you also use that word? It's the same Okay, Danny. <laughs> So that's when the Forever Wakanda comes in. Forever, forever Wakanda. Uh-huh. Ellie care veer contra me, like he wants to come against me. Ran a man down like rum pum pum, pum pum pum. That's that's I think that's my favorite part of the the song when she gets Well, like, I, you, yeah, you rum pum pum. pum. I saw Listen. <laughs> bum, ba, ba, bum, bum. But do you see how she's like kind of incorporating English? So here, like, game. So like, I didn't play it. Play the game. I changed the mm -hmm. game. Down, little boy, cut the shit, which is like in, in English. English Here no one is at fault if your boy sings shit Uma das coisas que eu mais gostei da música e da artista é que ela usa inglês como se fosse natural para misturar inglês e português uhum. nas letras, então eu achei genial a música Sim, eu, eu, eu gosto muito, é muito interessante, é muito progressivo usar as palavras assim, mas uma pessoa que não fala inglês uh, pode in entender essa palavra. Um, pouquinho, pa um pouquinho, sim. Ou se você entende inglês e português fica melhor ainda, uh -huh. né? Sim, não, é. foi, foi, foi legal. Eu, eu gostei muito. <risos> eu também. Eu, eu vou em, em, meu carro, em meu carro... Vai tocar? Vou, vou tocar. Que legal. Vou dançar um <risos> pouco também. Ramba, ba, bamba. Ramba, forever walking <risos> Antes de continuar o vídeo, eu queria falar rapidinho com vocês sobre o aplicativo Cambly. É um serviço que vai te conectar com nativos de inglês para vocês que estão tentando melhorar seu inglês ou começar a aprender a língua. Como eu falei no começo desse vídeo, foi muito difícil para mim me comunicar com as pessoas de Portugal porque eu não tinha muito contato com o sotaque de lá. E o que eu achei genial sobre esse aplicativo é que ele vai te ajudar a achar um nativo com o sotaque que você está querendo aprender. Então, se você está indo para fazer um intercâmbio em Londres, você pode conectar com um nativo de lá. E para mim, eu tenho certeza que depois de uma ou duas semanas falando, conversando com uma pessoa de Portugal, eu conseguiria me comunicar muito melhor. E sempre é muito divertido conhecer os tutors, os professores lá no aplicativo. Todos os professores que eu já conversei no aplicativo são muito legais. Então vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para vocês que ainda não conheceram o aplicativo e vocês vão ganhar 15 minutos para fazer uma aula no aplicativo. Tá bom, uh, essa próxima banda tem o, o, o nome mais sem noção Deve ter uma razão porque eles escolheram esse nome Mas é Wet Bed Gang Wet Bed Gang então... <risos> uh, Mas eu acho que a, a gente não conhece a a, a frase Wet, oh, wet Bed uh -huh. Como aqui eu... Ah, aqui Wet Bed Gang seria... Há pessoas que fazem xixi enquanto dormindo na Sim, cama. Sim, exatamente. <risos> então. <risos> Weapon gay? Mas, oh. mas deve, ser, deve ter uma razão. Sim, eu, eu acho. Uh, mas aqui é bairro o nome dessa música, tá? Bairro? Bairro. Eu não gosto de fama, não quis parceira, não quero subir. Eu não quis essas fotos, não quis os abraços, só queria curtir. É Selvano o é bicho. <risos> Cara, eu, uh, desculpa, gente. A primeira vez que eu, eu uh, assisti esse clipe, eu tava tipo, ah, nossa, som batido nossa. legal, tipo, ele tá cantando bem, suave e tudo. E tem esse. Um elefante. Falso, tipo, não cabe. Por, por que tem? Por que você colocaria? O, o clipe já é legal, não precisa disso, não. Né? Okay. Mas okay. enfim, enfim. Eu, eu acho que é um momento o okay. uh, uh, uh, que podemos adicionar? Elefante. Por que? Mas enfim, vamos continuar. <laughs> por isso eu vou procurar. Sem vista para o bobo, conquista está perto. Eu não me mudo com bitas para foco. Sei que cada vez que eu passo, eles fazem cara feio. Mas não tenho nada contra quem não esconda a sua Quando eu estou drogado aqui, eu tenho que ter o banho dos colegas. Na verdade, não vai ser isso. Hoje eu sou o Batman, vou na turma. Eu gostei. Gostou? Eu gostei muito. Mas começou mais tranquilo e depois, afinal, foi o PUM! Eu sou Batman. Bom, tem algumas frases aqui que eu achei engraçadas também. Então vamos ver a letra. I don't now entendo uh. o que vocês fazem. I don't understand what you guys are doing. Como like DJ Cal. <risos> eu acho uh, engraçado yeah, essa muito frase. Inglês, sim. Não, eu... é. A próxima não é muito de hip hop ou rap, é uma mistura de pop. Okay. A maioria da música é em inglês, mas é uma artista de Portugal. Essa artista me lembra muito de Chris Brown. <risos> Agora ele conhece o que eu te sim eu é. meu coração tá com Chris Brown Então eu, eu acho A que A música dela né? Não sim, sim, sim. as outras coisas, né? Boa, boa, boa. E essa primeira parte, você fala, tipo, você entende português uhum. muito bem Tenta adivinhar o que eles estão conversando, ou tipo, algumas palavras okay. o que eles estão falando no começo, porque eles falam bem no estilo de, de Portugal, só tem aqui português de Portugal. Louco. Nessa primeira parte. Como é O que é que eu conto? Não pode ser sim, um boi. Tom, o que é se passa? Eu que gostava dele, depois ele faz miss. Tom, nada, né? Niu. <laughs> Nenhum coisa. <risos> Foi eu, quando eu tentei falar com as pessoas lá, cara, elas falam muito rápido e elas fecham a boca, então, então difícil, uh, e, é tão difícil entender. Eles que é. Que é. Que falam rápido demais. Não, não, não, não, não, Já tem o som, né? De Chris né, Burnett. <risos> <Shoddy. risos> Parei também uh -huh. <laughs> oh. tenho algo que não isso é mais mais pop, mas eu também achei achei legal tipo esse estilo que, uh -huh. que mais, mais suave mais uh -huh. uh, a, a canção que você canta música música a Músi uh, música a música que você Uh, canta para sua namorada uh -huh. é sua... Um love song, essa, essa, essa. <risos> É muito, muito diferente, meu meu mente, mente não sabe que okay, entender, pensar, <risos> estou por todo lado é. mas isso é, é legal conhecer música, novas hum. músicas, novos estilos de músicas porque eu amo a música do Brasil, mas eles não têm esse costume de misturar muito inglês com... Tem as artistas que cantam músicas em inglês, mas eu é raro achar uma música que usa inglês muito como essas músicas uhum. Tipo, tem muito inglês aqui uhum. Uhum. nas músicas Mas não, eu aprendi português eu, eu falo inglês e espanhol também, uh -huh. e eu gosto combinar muito todo. Então, para ver, isso, é isso. Música, uh -huh. É música, é, é muito legal É, às vezes quando você está querendo falar algo em, em inglês Tem uma expressão em português ou espanhol que serve melhor uh -huh. Do que qualquer coisa em inglês, então você usa Então eles estão fazendo isso nas, nas uh -huh. músicas Temos algumas músicas aqui misturando espanhol e inglês Isso é mais comum, né? Uh -huh. Mas como eu falei, eu nunca, nunca escutei uma música misturando tanto inglês com português Sim, sí, eu... Eu, eu também Você tem uma que você mais gostou? Nene em geral Nele, eu, eu, eu gostei é. muito da da ela. Qual, qual foi a fre, fresh like sushi somos fresh tipo sushi somos fresh tipo sushi é. um, sim eu gostei sim eu eu acho que isso foi minha favorita legal legal e espero que eles também gostaram de conhecer essas uh -huh. músicas porque como eu falei a cultura de Portugal não é forte no Brasil. Tipo, você não veja as coisas. Por exemplo, você conhece algumas pessoas de Portugal? Tipo, alguns famosos? Uh, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, tipo, Ronaldo Pepe. Isso. Sim, dos, são as duas os, pessoas. Os <risos> futebolistas e <sim. risos> os jogadores, né? Só sim, isso. Sim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e conhecer essas pessoas. De novo, se vocês têm interesse em assistir o podcast que a gente gravou sobre o tempo que o Chirad passou no Brasil, eu vou deixar aqui no final do vídeo. Isso, gente. Chirad, muito obrigado. Muito obrigado a você. Somos fresh tipo sushi. Somos fresh tipo sushi <risos> e sempre estamos flying. Sim, para no sky. <laughs> no sky. Tchau, <laughs> tchau, gente. Tchau.